Neste vídeo, você terá a oportunidade de ver na íntegra como que é fabricada uma lâmpada incandescente, de bulbo a vácuo, toda a sua fabricação, todo o ferramental e o maquinário que é utilizado nesta incrível fabricação, todo o sistema de automação, toda a engenharia mecânica aplicada para a criação e uma simples lâmpada. Você verá a complexidade e o grau de dificuldade para se criar uma lâmpada ou para se produzir ou fabricar uma lâmpada. you you Thank <laughs>